Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Edna, do terceiro ano, e estou aqui para falar com vocês sobre o aprendizado. É, gostaríamos que vocês se empenhassem, fizessem as atividades, estudem as aulas que são lúdicas. creio que vocês precisam se empenhar para que vocês alcancem o aprendizado.